Boa noite a todos e todas. Sejam extremamente bem-vindos a esse espaço. A gente tem, a gente sabe que temos aqui alunos do curso líder Educação Aberta aqui dentro da sala participando diretamente conosco, mas também há outros convidados que estão fora assistindo a partir do YouTube. E para todos vocês, nosso boa noite especial e reiteramos que todos, todos e todas sejam muito bem-vindas. Especialmente também hoje conosco a Marina Meira, advogada para conversar conosco justamente sobre dados e direitos constantes no ambiente digital. Acho que é uma oportunidade singular que a gente vai ter, não somente de escutar a Marina, mas também de dialogar com ela a partir das proposições que ela fizer, das provocações que ela levantar. Mas Marina, boa noite para você especificamente, seja muito bem-vinda. Fique à vontade aqui entre os, os futuros líderes é, em educação aberta e a nossa comunidade ampliada também, que está lá no chat do YouTube. Eu queria, inclusive, dizer que você que está nos acompanhando, seja pelo chat lá fora ou aqui dentro, pode ficar bem à vontade para mandar suas perguntas, para interagir com a gente, enquanto a Marina estiver falando, e logo após também para entrar ao vivo aqui e comentar conosco os que estão aqui dentro da sala. Mas, Marina, se você puder começar contando para a gente um pouquinho da sua trajetória, sua formação, eu acho que seria bem interessante para todos. Fique muito à vontade, a casa é sua. <risos> Muito obrigada, Daniel. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente, pessoal que está vendo aí do YouTube, que vai ver essa gravação depois. É, então, estou é, muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer poder é, conversar é, com vocês, ouvir perspectivas diferentes. Eu sou a Marina, eu sou advogada é, e pesquisadora em proteção de dados de crianças e adolescentes, especialmente. Então, já estou trabalhando nessa área faz um tempo, é, com esses temas que são tão desafiadores, né, que ainda estão tão nebulosos e que são muito difíceis da gente enfrentar. Eu trabalho já tem um tempo no terceiro setor, então já passei por algumas ONGs, hoje trabalho numa associação de pesquisa. É, já escrevi algumas coisas junto com a Priscila Gonçalves, que está aqui, é, que me convidou para estar tá com vocês. E hoje, então... A gente vai falar sobre dados e direitos estudantis no ambiente digital. Se vocês forem mandando, eu não estou acompanhando o chat do YouTube ao vivo, tá? É, mas o chat aqui da, da, da aula eu estou, então, se vocês forem interagindo, eu posso. A gente está monitorando, tá? Então, ah, perfeito. No YouTube, se for necessário, a gente traz para cá também, fica à vontade, tranquilo. Então, perfeito. Então, enfim, fiquem super à vontade para fazer intervenções. É, e fazer perguntas, tanto no meio quanto depois no final, a gente abre esse espaço também mais de diálogo. É, então, primeiro ponto né, que eu tenho certeza, enfim, que vocês têm falado muito aí aqui no curso, mas é sobre pandemia em ensino remoto. No primeiro semestre de 2020, é, o Instituto Alana, o Intervozes e o Educa Digital se juntaram é, e fizeram um levantamento sobre como estava sendo. É, como estavam sendo as iniciativas de ensino remoto na rede pública. Então, na época, a gente analisou, é, eu fui advogada do Instituto Alana, por isso que eu estou falando a gente, é, mas analisou é, qual estava sendo a iniciativa, qual tinha sido a estratégia das secretarias estaduais de educação de todos os estados e do Distrito Federal, e de algumas também secretarias municipais das capitais do país. Então, o que a gente achou, o levantamento das secretarias estaduais, era que 85, é, todas elas tinham adotado plataformas digitais, né, para o ensino, para o ensino remoto, nessa transição que a gente sabe que foi super brusca, super desafiadora, é, e 85% delas usaram plataformas privadas. É, então, acho que esse é o primeiro ponto que acende um alerta aqui para a gente, né, uma luzinha que a gente precisa pensar. Só o Google, a gente viu que estava presente em mais de 60% dos serviços de tecnologia que foram adotados por essas secretarias estaduais, né? São secretarias, então, de porte muito grande. É, o que a gente viu na época foi que muitas vezes as empresas, e aí é, muito Google, né? Também as outras empresas grandes, Microsoft, é, elas procuravam muitas vezes as secretarias de educação, sugerindo fazer um convênio gratuito, muitas vezes, é, para que elas pudessem oferecer a, as tecnologias de suporte para o ensino remoto. É claro que isso é extremamente tentador né, para uma secretaria de educação, porque todo mundo foi pego num momento de, de surpresa, né, todo mundo foi pego de calça curta nessa transição para o ensino remoto, e, poxa, pensar em ter um serviço que já é consolidado, né, um serviço Google for Education, tenho certeza que um monte de gente aqui já deve ter usado. Estou é, citando o Google como um exemplo, exemplo, tá? porque foi o que mais apareceu aqui na, no nosso levantamento, mas não é o único. É, um sistema consolidado como esse, esse uso, ele é muito atrativo. E ainda um uso gratuito. Mas aí é, a gente precisa parar e pensar, né? É, será que esse uso é mesmo gratuito? Até que ponto existe essa gratuidade? Então por que, que empresas de tecnologia desse tamanho, que são tão lucrativas, estavam tão ativamente atrás é, de fazer parcerias gratuitas? É, será que a gente pode analisar isso de né, uma perspectiva tão ingênua assim? É... Então aqui queria trazer uma, uma reflexão para a gente fazer conjunto. Né? Quanto custa é, o uso de uma pl plataforma digital gratuita? É, não só as plataformas de educação né, que eu estou falando, mas quando a gente pensa no Google, por exemplo. Vamos ao exemplo do Google. É, o Gmail, o YouTube, essas soluções que são da plataforma, mesma coisa, o Facebook. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles são plataformas gratuitas. A gente não paga nada. É, a priori, a gente não gasta dinheiro, né? a gente não tem que investir dinheiro para se inscrever e utilizar a plataforma. Mas como então que essas são algumas das empresas mais ricas do mundo? né? Google, Facebook, Amazon e etc. Então, acho que o primeiro ponto para a gente seguir é a gente entender que não só as plataformas, mas a internet, essencialmente, ela é uma infraestrutura privada. Então, é difícil a gente materializar a internet, né? a internet às vezes é... fica uma coisa meio etérea na nossa cabeça, a ah, nuvem, etc., a gente não consegue pensar muito em termos concretos, o que, é que isso significa, mas é... a internet, ela é o fluxo da internet, ele é feito a partir de cabos, então, cabos submarinos intercontinentais que vão... É, fazer esse fluxo tanto de informações, né, quanto das conexões. E existe esse levantamento aqui da revista Submarine Telecoms Forum, é, de que quase 99% do tráfego intercontinental de dados na internet passam por cabos submarinos de fibra ótica. E existe esse levantamento também, de 2009, é, esse dado, na verdade, de como o Google se tornou acionista majoritário de 100 mil quilômetros de cabos submarinos. Então, 8,5% de todos os cabos existentes naquela época eram do Google, é muito possível que esse número já tenha aumentado. É, o Facebook também aí, com 90 mil quilômetros de cabo, a Amazon com 30 mil, a Microsoft com... 6,6 mil, então a ideia é a gente entender que essa internet que a gente acessa, ela é muito materializada por uma infraestrutura privada, ela é, é de grandes empresas, de grandes companhias, né? então aí essas companhias milionárias, tio patinhas. É... E aqui esse é um ponto importante para a gente, pensando nessas plataformas digitais. É, a gente tem essa ilusão né, de gratuidade muitas vezes, então, ah, o, tanto a gratuidade no sentido de a empresa procurou a, aquela secretaria de educação, ou às vezes uma escola, que seja uma escola particular, né então, que a decisão possa ser mais granularizada nas escolas, é, para fazer uma parceria gratuita. Eu estou aqui disponibilizando gratuitamente o uso desse meu software. Ou a gente enquanto pessoa estou é, acessando a minha conta do Facebook, estou usando o meu WhatsApp é, de forma gratuita, mas, e aí eu tenho certeza que vocês é, devem ter discutido um pouco disso, é, um pouco desse assunto, né, a Priscila falou que vocês estão aí debatendo Big Data e tudo mais, mas queria trazer um pouco essa reflexão de que, na verdade, todo esse acesso que é dito gratuito, ele é pago com os nossos dados pessoais. Então a economia é, baseada em dados hoje, né, é, ela vai muito na, na linha, justamente, de tudo que a gente faz quando a gente está na internet, navegando por essa infraestrutura privada, está sendo, é, tá sendo registrado. Então, vai ser um... É, desculpa, gente, um segundo, pronto. É, isso tudo está tá virando dado. É, todo o nosso comportamento, desde os sites que a gente acessa, o tempo que a gente passa em cada página da internet, isso tudo vai virar dado pessoal, é, isso vai ser coletado pelas empresas. As empresas vão utilizar esses dados para traçar um perfil de cada pessoa, para fazer o que a gente chama de perfilização, e esse perfil ele é extremamente rico. Hoje, ainda mais no cenário de pandemia, a gente pensa que tudo que a gente. Muito do que a gente está fazendo está sendo feito pela internet, né? Então, se uma empresa tem acesso a todos os nossos hábitos, ela consegue traçar quais são as nossas preferências de consumo, quais são as nossas preferências políticas, quais são as nossas é, relações, então, para quem que eu mando mensagem, com quem eu falo mais tempo, e etc. E a partir disso, essas empresas vão poder direcionar um conteúdo específico para cada pessoa, para cada usuário. É, então, não é à toa né, que às vezes a gente é, entra, faz uma pesquisa, fala, ah, não sei, estou precisando... Eu, por exemplo, estava com muito frio, está muito frio aqui em São Paulo, estou toda encapotada, é, falei, gente, preciso comprar o, o, um casaco, comprar um casaco, de ter no Google lá, casaco térmico. Depois, em todas as plataformas que você é, vai navegando, no seu Instagram, no seu Facebook, vai aparecendo lá um anúncio de casaco. Então, isso tudo não é à toa, né? A mesma coisa para as preferências políticas. Por que, que a gente fica numa bolha, né? É, a gente fala aí das bolhas das redes sociais. Então, é, se aquele, aquela empresa que detém aquela plataforma que vai extrair meus dados, esses dados eles vão ser lidos aí pela inteligência artificial, vão formar o meu perfil e eles vão entender que eu sigo determinada opção política, é, são pessoas que estão é, falando as mesmas coisas que eu quero ouvir, que eles vão me mostrar. Isso tudo para quê? Para que a gente passe o máximo de tempo possível plugado nessas plataformas. A gente fica viciado mesmo, é, então não só a gente acaba sendo hoje muito dependente dessas plataformas, pelo fato como, é, é, como, enfim, como a nossa vida se estrutura hoje, né pensando em termos de ensino remoto, em termos de trabalho remoto, e etc. Mas a gente é estimulado a ficar viciado nessas plataformas, a passar o máximo de tempo possível. Para quê? Porque essas empresas também vão ter cada vez mais informações sobre nós. Né? Quanto mais tempo a gente passa lá, mais dados a gente deixa e aí esses dados a gente deixa, né? são tanto aqueles que a gente efetivamente coloca, o like que a gente deixa em determinado post, é, o comentário que a gente deixa, o pedido de amizade que a gente manda para alguém, mas, o e-mail que a gente manda, né? mas também é, esses que são captados, coletados muitas vezes sem a gente saber que estão sendo coletados. Então esses de quanto tempo a gente passa em cada página, o que que o nosso mouse fica mais tempo visualizando, os cliques que a gente dá, e etc. A gente chama esse ciclo de economia da atenção, né? E justamente então a moeda de troca para esses serviços ditos gratuitos são os nossos dados pessoais. E isso tudo é muito obscuro, né? Na verdade, assim, é, as tecnologias que coletam é, a maior parte desses dados pessoais que eu falei são os cookies. É, e, Assim, para muita gente, quando a gente fala cookie, as pessoas vão pensar muito mais em biscoito do que nessas tecnologias que aparecem nos sites, né? Ou quantas vezes isso já não deve ter acontecido também com muitas pessoas que veem é, um aviso de cookies, que hoje tem aparecido, né, às vezes no site. Este site utiliza cookies. É, se você prosseguir, você está consentindo, ou algo desse tipo. É, a gente não consegue entender só desse aviso que os cookies vão estar, tá, o quê? Eles são espécie de, de, eles são textos, né? Enfim, que vão plugar ao nosso navegador e vão monitorar tudo o que a gente está fazendo. É, mas a gente não consegue entender isso só pelo aviso, este site utiliza cookies. Então, até que ponto também hoje, as secretarias de educação, por exemplo, ou as escolas, elas têm condições de negociar ou de, ao receber uma proposta de uma grande plataforma, ou ainda que seja uma pequena plataforma de educação para ofertar os seus serviços para os alunos, até que ponto elas conseguem entender tudo o que está envolvido naquilo, né? É, então, o, o, o que está que sendo trocado? Porque no fim das contas, como eu disse, e aí quando a gente pensa especialmente nas plataformas de ensino, o que está sendo trocado são os dados pessoais das pessoas que estão utilizando aquela plataforma. Então, gestores escolares, professores e os estudantes, sobretudo. E o que tem circulando nessas plataformas são informações muito valiosas. né? São informações sobre os hábitos de ensino das pessoas, que podem potencialmente, no futuro, discriminar. Imagina se, é, se um dia o, as informações sobre os alunos que ficaram de recuperação em alguma matéria é, são obtidas por uma empresa de recrutamento de RH. E aí essas, esses alunos que já são adultos não são selecionados para alguma é, vaga de emprego, por exemplo, porque ficaram de recuperação é, em matemática quando estavam na quinta série. Enfim, é algo que pode acabar acontecendo. É... Enfim, então, acho que é importante a gente... E aí eu venho aqui, gente, muito mais com provocações do que com respostas mesmo, porque esse é um assunto muito, é, muito difícil, né? Para o qual não tem resposta simples, é, mas até que ponto isso está sendo compreendido pelas secretarias de educação, pelas escolas? E aí eu estou falando muito de secretaria secretarias de educação também, porque a gente viu né, no início da pandemia, muitas vezes elas contratando direto com as empresas, as empresas procurando elas diretamente e elas sequer dando opção para as escolas que estão abaixo dessa gestão poderem escolher. Desculpa, gente, tem um latido de cachorro aqui, é, mas é, então muitas vezes as escolas sequer têm essa possibilidade, né, essa maleabilidade de contornar o que já foi decidido por uma secretaria de educação. Enfim. E aí aqui eu quero, então, trazer esse recorte, né, essa ideia é, dos dados pessoais estudantis. Então, dados pessoais são todas as informações é, que tão, que, e que identificam uma pessoa é, ou que podem identificar uma pessoa, tá? Esse conceito não é meu, ele tá na muito explicitado na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dela, eu sou advogada, não tem como fugir aí dessa perspectiva um pouco jurídica. É... Então, o nosso nome, é... endereço, número de telefone, isso são nossos dados pessoais. Mas também essas informações sobre o nosso rastro digital, por exemplo, a partir do momento em que elas são sobrepostas, né, elas vão dizer muito sobre a gente. É, e com elas é possível identificar uma pessoa. Então, elas podem também ser consideradas nossos dados pessoais. E os dados pessoais estudantis, então, e aí é, a gente propõe, eu vou indicar para vocês no final da aula, mas muito do que eu estou falando aqui está é, no material é, que foi escrito por mim, pela Priscila e pelo Iago Werneck, é, que também é um professor e pesquisador de Intervozes. O é, um material chama Escola no Mundo Digital, ele é um material bem legal, que fala sobre todos esses assuntos, mas a gente traz muito forte esse conceito de dados pessoais e estudantis. Então, porque a gente quer setorizar, a gente quer falar especificamente de é, proteção de dados e de todos esses assuntos na educação. Então, a gente entende dados pessoais estudantis como todas as informações justamente que identificam ou que podem identificar um estudante e cuja coleta e uso estejam relacionados de alguma forma à sua vida escolar. E aí, assim, é, a gente também, é, esse, esse discurso, né, às vezes ele parece um pouco alarmista e um pouco o discurso do fim do mundo, e eu não quero que seja, não é essa a minha intenção, tá? É, mas, porque os dados pessoais estudantis, eles não têm que ficar sempre trancados a sete chaves, eles têm usos muito importantes. Então, e aqui eu tô pensando muito é, na educação básica, tá? Então, na educação que tem os estudantes, crianças e adolescentes, que são o quê? São pessoas que estão numa fase de desenvolvimento, que tem uma série de particularidades e uma série de direitos que têm que ser respeitados aí com maior atenção. É, do que nós adultos, né? Então, o... o peraí. Então, pensar é, a proteção de dados de crianças e adolescentes, né? pensar isso de forma... Toda a proteção de dados, tudo isso que eu tô falando, de uma forma mais especial, mais cuidadosa. Enfim, e... Mas os dados pessoais estudantis, eles, então, como eu estava falando, eles não têm que ser trancados a sete chaves. Então, vocês sabem muito bem, sempre que uma criança vai para a escola, é necessário compartilhar uma série de dados, informações sobre ela, com a escola. Então, desde as informações mais básicas, né, de contato do responsável, quem que é, muitas vezes a escola precisa de uma foto lá para ficar no registro, precisa saber informações de saúde da criança, então precisa saber se a criança tem alguma alergia, tem alguma doença crônica, para caso alguma coisa aconteça. É, e também, especialmente quando a gente pensa na educação pública, a gente precisa de outras informações, sobre o desempenho de estudantes, por exemplo, sobre como está a frequência escolar, para pensar políticas públicas, informadas. Então, os dados pessoais estudantis, eles não têm que ser trancafiados a sete chaves mas eles precisam o quê? Eles precisam ser usados para finalidades específicas. Né? A gente não pode é, fazer, também banalizar os dados pessoais estudantis para que eles acabem sendo usados o quê? Para o lucro, né? é, para muitas vezes é, aumentar o lucro dessas grandes empresas. Então, aqui passando adiante, por que que... Por que, que é tão importante a gente falar na proteção de dados pessoais estudantis? E aí, quando eu falo a proteção, não é manter esses dados longe é, de qualquer pessoa, é justamente fazer com que a coleta, o uso desses dados, ele siga uma finalidade específica, é, transparente e legítima, certo? Então, se é, existe uma clareza para a escola, que ela precisa coletar informações, por exemplo, sobre a saúde da criança, ela precisa saber se a criança tem alergias, é, ela vai explicar para os pais por que ela precisa coletar aquilo, é porque, bom, caso aconteça alguma emergência de saúde, né, enfim, a gente vai ter aqui a criança há muito tempo no nosso espaço, a gente precisa saber, ok, esse dado vai estar sendo coletado pela escola para uma finalidade legítima, específica e transparente, né, Tá tudo certo. Mas e se a gente pensa, por exemplo, é... então transpondo agora né, esse exemplo para uma plataforma digital? O Google, por exemplo, tá? É só um exemplo. É... Se a gente pensar aí no, no uso da, do, do G Suite for Education. E, e a gente for olhar que ele pode, se uma criança está logada, é no, no G-Suite, mas ela acessa, por exemplo, o YouTube, é, existe a possibilidade do YouTube acabar coletando esses dados que eu falei sobre as preferências, né? Esses através dos cookies. Então, fazer uma perfilização dos hábitos de consumo desse usuário para quê? Para poder direcionar anúncios personalizados para aquela criança. Isso no mínimo é esquisito. Né? Então, uma criança que está tentando acessar um, uma plataforma de ensino, para quê? Para ter o seu direito à educação concretizado. Esses dados, pesso dados pessoais dela, que não tem nada a ver com o ensino, porque o tempo que ela assiste cada vídeo no YouTube, a não ser que seja um, um vídeo muito específico, passado pelo professor, mas um vídeo é, qualquer, lá, uma Peppa Pig da vida, é, um youtuber, a gente sabe que, que o YouTube é muito, é muito famoso entre as crianças, né? Se esse vídeo, se esses dados estão sendo coletados para depois direcionar anúncios, para entender que a criança está vendo um vídeo de unboxing, de boneca, e aí vai ficar mandando publicidade de boneca para essa criança, por conta de uma atividade que lá na, na ponta, no começo, tinha a ver com a educação, isso, no mínimo, é problemático, né? E a gente está falando das crianças aí como que crianças e adolescentes, né, dos estudantes no geral como sujeitos de exploração comercial. Então como é, pessoas que estão no centro, até não pensando tão diretamente essa questão dos anúncios, é, né, personalizados, mas a gente pensar. É, isso não é dito tão de cara essa, esse uso de dados para anúncios personalizados. Existe toda uma restrição. Nas, é, nos termos de uso, inclusive existe um. Se alguém quiser entrar nos pormenores de termos de uso, política de privacidade, até recomendo um relatório que foi escrito pela Stephanie Lima. Priscila, depois pode deixar aqui também o, é, o link indicado para vocês. É, mas muitas vezes as plataformas dizem que estão coletando dados para melhorar os seus produtos. Então, o quê? Elas ficam analisando como aqueles produtos funcionam, né? como que é a experiência de cada usuário, de cada criança, de adolescente, para melhorar os seus produtos. Então, na verdade, aquela parceria que ela foi fazer com aquela secretaria de educação, ela tem uma contrap contrapartida financeira, ela não é gratuita, porque ela está usando, é, ela está testando os seus produtos aí na... na, na né, com esses alunos, com esses professores, para poder melhorar os seus produtos. Então, proteger os dados pessoais estudantis é também pensar em proteger os estudantes contra a exploração comercial. É também pensar em proteger a segurança e a integridade física, psíquica e sexual dos estudantes. Por quê? A partir do momento em que a gente fala nessa coleta desenfreada e muitas vezes desnecessária de dados, né, de dados excessivos, que não tem a ver com aquele propósito específico da plataforma de educação, é, existe um trânsito muito grande de dados, e se esses dados são vazados, se eles são hackeados, se eles vão parar na mão de pessoas que não estão bem intencionadas, esses dados podem dizer muito sobre as preferências de uma criança, podem dizer sobre o endereço desse estudante, é, isso pode acabar, enfim, gerando desde situações de bullying, cyberbullying, até situações mais graves de aliciamento, enfim, de predação sexual e física. É, não só também, mas né, proteger dados pessoais estudantis é impedir a consolidação da vigilância. Então, hoje, pensando em como a, a internet, ela é, o acesso dela é todo muito restrito a essas plataformas das grandes empresas de tecnologia, elas têm uma quantidade enorme de informações sobre nós. É, não só sobre nós enquanto indivíduos, mas sobre o panorama geral da educação brasileira. É, empresas estrangeiras ainda né, têm essas informações. E como que a gente fica nessa equação? E de mesmo de práticas discriminatórias. Né? Então, aquele exemplo que eu usei, é, que eu falei antes, de você deixa de dar é, um, uma oportunidade de emprego para um estudante no futuro, por exemplo, porque uma informação, um dado pessoal estudantil dele, uma informação que não tinha nada a ver, não era para chegar numa empresa de RH, de recrutamento, mas vai parar nessas mãos. Enfim, então, essa é uma questão importante. A importância de, da gente garantir a privacidade e o controle sobre o uso que vai ser feito das informações pessoais dos estudantes, então, daquela criança, daquele adolescente, do seu, da sua mãe, do seu pai, poderem decidir quais informações sobre a vida íntima daquela criança vão ser compartilhadas tanto com as escolas, mas quanto também, especialmente aí, com as empresas, com esses terceiros que entram na equação, né? E não só é, proteger dados pessoais estudantis, é também proteger igualmente professores, funcionários e gestores escolares. Eu estou focando aqui muito da minha fala nos estudantes, enfim, porque eles são é, grandes usuários, de, né? eles estão inevitavelmente dentro desse sistema, mas vocês, professores, vocês, gestores, também estão, muitas vezes, sem poder escolher dentro desse sistema. E ainda que crianças e adolescentes tenham aí um direito é, especial à proteção de dados, como são todos os seus direitos, né, pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eles devem ser garantidos com o que a gente chama de prioridade absoluta, é, mas é essencial também que professores, funcionários, gestores escolares estejam protegidos de exploração comercial, em termos de sua segurança, tenham sua privacidade, tenham um controle sobre o que querem compartilhar, é, né, de, de, de onde moram, até porque, enfim, como a gente sabe, esses dados podem ser Acabar sendo manipulados e ser usados, por exemplo, para discriminação. É, enfim, em geral, isso é um assunto muito urgente, né? E aí, aqui eu não vou me alongar muito tá? em falar sobre marcos legais, protetivos, mas esse cenário ele é um tanto, às vezes, é, atormentador, né? Mas existem normas legais, tá? para proteger, para balizar tudo isso que eu tô falando. Então, a Constituição Federal, ao mesmo tempo que ela prevê o direito à educação, né, e ao mesmo tempo que o acesso à internet e o acesso ao ensino remoto são essenciais é, para isso, em nenhum momento isso está sendo colocado em discussão, né, a Constituição Federal fala que crianças e adolescentes têm que ser protegidos com prioridade absoluta. Na ponta, isso significa que os direitos de crianças e adolescentes eles devem prevalecer em relação a outros interesses, inclusive interesses comerciais. Então, né, na balança, quando a gente pensa em empresas querendo testar os seus produtos, é, obter dados de crianças, de adolescentes, para melhorar suas sua, sua infraestrutura, enfim, por, por um interesse comercial, isso está em descompasso. Na mesma linha vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, o ECA prevê aí uma série de direitos para crianças e adolescentes, ele é, um, é uma lei muito importante. Quando ele foi criado em 1990, né, ainda não existia é, internet, tecnologia da forma que existe hoje, mas um, é, entre muitos dispositivos, muitos direitos que o ECA prevê, um que é muito interessante é um que fala que crianças e adolescentes têm direito a produtos e serviços que respeitem a sua fase peculiar de desenvolvimento. O que isso significa quando a gente pensa na internet? né? Isso significa que elas têm direito a serviços. Então, primeiro, que efetivamente é, expliquem para elas o que está acontecendo, que não, não, não digam só um ah, eu uso cookies é, para coletar dados. É, mas, mas que expliquem o que, é que são esses cookies e tudo mais, é, e, que não, é, e que não usem esses dados, por exemplo, para fins terceiros. O marco civil da internet também, que é muito importante. Marina, vou... É é, é, é, Marina? É, de direitos, Marina, uma vez, para todo mundo que está operando no ecossistema da internet. Alô, Marina? A lei geral de proteção de dados pessoais, que é a LGPD. A LGPD é mais nova, ela é de. É, ela foi aprovada em 2018, mas passou a valer só no ano passado. Mas a LGPD, todos esses princípios que eu falei, aconteceu alguma Oi, coisa, Maria. gente? Isso. Na verdade, a gente vai precisar que vocês uh, coloquem apresentação na não, não. não nos escutar. Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo? que caiu a apresentação, né? Voltei a se apresentar. A gente, a gente escuta bem. Não... Oi, Daniel. Pode seguir, a gente escuta bem. Ah, okay. então tá bom. Desculpa, aqui eu tava sem ouvir mesmo. Agora, agora voltou. Desculpa, gente. É... Enfim, então. A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai justamente falar tudo, tudo isso sobre a importância dos, do uso de dados ter uma finalidade específica, clara. Então, e, e para crianças e adolescentes, ele vai dizer o quê? Que para dados de crianças e adolescentes serem utilizados, é, serem tratados, que a gente fala, né, serem coletados ou serem usados para algum fim, é necessário o consentimento da sua mãe, do seu pai ou do seu responsável. É, e essa é uma questão importante para gente aqui, quando a gente pensa no cenário das escolas. Né? Então, isso significa que é, a escola ou a, a rede pública, quando ela decide que ela vai utilizar é, determinado software, é, determinada, é, enfim, plataforma de ensino, por exemplo, ela precisa levar isso para discutir com o pai, com a mãe ou com o responsável dos alunos, é, e ela precisa que eles concordem com esse uso. E esse consentimento, e essa é uma provocação que eu quero trazer para vocês, não adianta ele ser tudo ou nada. Não adianta falar assim... É, você Não adianta ser um consentimento protocolar, entendeu? Aquele que, às vezes, aparece no final, que é aquela caixinha que a gente tem que ticar. Eu, concordo, eu li os termos de, de uso e política de privacidade e concordo. Por quê? Porque se ele for dessa forma, se não existir a possibilidade de não consentir, então, daquele pai, daquela mãe falar opa, eu acho que essa tecnologia aqui ela é muito intrusiva, acho que ela não é boa, não quero que, que meu filho, não quero que, que esse estudante use ela. Mas se, se essa renúncia, esse não, significar que aí essa criança não vai ter acesso à plataforma de ensino remoto, que muitas vezes é a única alternativa, aí ah, esse não é um consentimento de verdade. né? Esse não é um consentimento nos requisitos da lei, que é um consentimento livre, informado e inequívoco, que a gente fala. Porque ele não é livre, não existe a possibilidade de consentimento aqui que não existe a chance de falar não. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar, que se uma escola vai adotar determinada plataforma, ela precisa pensar, seria interessante no mundo ideal, ela pensar em alternativas para é, que exista a possibilidade do falar não. Então, se você não quiser que o seu filho use aqui é, o Google Suite for Education, você tem a possibilidade de... É, porque isso vai significar que muitos dados deles vão ser coletados ou vão ser usados para finalidades com as quais você não concorda é, então você pode usar esse outro software aqui que é menos intrusivo ou existe essa outra possibilidade enfim, esse é, é um ponto importante tá? que acho que é, o debate muitas vezes não é feito e acho que muitas vezes na verdade é, essas tecnologias elas são utilizadas sem debate prévio com as mães e pais, e sem se preocupar muito com a coleta desse consentimento. Eu não sei se alguma escola, alguma rede pública tem feito isso, se tiver e vocês tiverem aí uma oportun... uma é, história para compartilhar, adoraria ouvir. Enfim, eu tô finalizando aqui, tá, gente? Para a gente abrir mesmo para o debate, para as perguntas. Só queria trazer um pouco como esse é um tema que está muito no debate público, tá? É, ele é um tema muito novo, não só a LGPD, mas todos esses debates sobre proteção de dados, sobre plataformas de ensino remoto e etc. Mas aqui há alguns exemplos de iniciativas recentes. Então deixo aqui o um comentário geral da ONU do, do Comitê dos Direitos da Criança que saiu é, em março desse ano. Ele é super recente. Ele fala sobre os direitos das crianças no ambiente digital. Ele reforça toda a importância é, de privacidade, de proteção de dados, enfim, do direito à educação, do direito de poder acessar a internet. É... Aqui também um manifesto do Unicef, que saiu justamente sobre a boa governança de dados pessoais de crianças e adolescentes. Um caso que aconteceu, rec... essa notícia na verdade é de ontem, um vazamento de dados de professores que aconteceu em Minas, e aí o Iris, que é uma organização bem legal, que trabalha com direitos digitais, pediu explicações da Secretaria de Educação. É, um caso aqui também do Google, ele não é um caso com um final feliz, exatamente, mas ele é um caso bem interessante. É, o Google foi processado nos Estados Unidos pelo estado do New Mexico, é, pelo uso de dados de crianças e adolescentes no uso do Google Suite para educação. É, dizendo que esses dados estavam sendo usados para formar perfis de consumo e que isso seria uma finalidade legal. Enfim, é, então, o um último ponto aqui só é um pouco o que, que pode ser feito, né, porque são muitas preocupações, muitas dificuldades, é, então acho que debater esses temas é com certeza um primeiro tema, debater eles dentro de sala de aula, debater com toda a comunidade escolar, a gente quer aí crianças que estejam cada vez mais é, por dentro de todas essas, esses debates que possam crescer com um pensamento crítico, mas também justamente que mães, pais possam ter uma voz aí no, no, é, no debate, nas decisões sobre o uso de tecnologias, o que... Muitas vezes hoje acaba não acontecendo, né? É, enfim, por várias questões. É, optar, como com certeza vocês já debateram muito e podem falar melhor do que eu, até preferencialmente, pelo uso de recursos educacionais abertos. Uma coisa que está sempre também ao nosso alcance é analisar termos de uso e políticas de privacidade, né? São nesses termos de uso, nessas políticas de privacidade das plataformas, todas as plataformas são obrigadas a ter, tá? É, esses termos, que vão estar descritos, com certeza, na maior parte das vezes, não com uma linguagem que, da forma como deveria ser, que deveria ser acessível para todo mundo, mas, é, enfim, o, o, quais dados vão ser coletados, para que fim, para que, que esses dados vão ser utilizados, então. É claro que isso é só a pontinha né, do, do iceberg, então a gente analisar, mas a gente analisando, a gente consegue saber um pouco o que está que, que sendo feito dos nossos dados e eventualmente poder ir atrás, poder contatar organizações que estão trabalhando esse tema, que estão fazendo a defesa desses direitos. E vale entender aqui, é, né, como acho que eu estou conversando com a comunidade escolar diretamente, vale é, entender um pouco. Na relação entre escola e a empresa que está fornecendo é, uma plataforma digital, uma solução digital, quem é o controlador e quem é o operador desses dados? Eu não vou entrar muito nessa questão técnica, depois, se vocês quiserem saber, eu posso até responder e entrar um pouco mais, mas basicamente a ideia é que o controlador é a pessoa que vai decidir quais dados vão ser coletados e para quê. E o operador, ele só vai fazer essa coleta, tá? Então, quando o Google ele procura uma escola, a gente sabe que normalmente é ele que está decidindo quais dados vão ser coletados. Está é... sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Escutamos bem. Sim, ah, ouvimos então bem. É uma questão da Flávia, talvez. É... Enfim, então... É... Então, cabe a gente questionar o Google com mais força. Mas se a escola decidir se ela... Quando procurada por uma plataforma de, de ensino, por exemplo, ou mesmo uma empresa de, de tecnologia que vai fazer a guarda de todos os dados da escola, é, dos registros mesmo, aqueles que antes ficavam, enfim, nas, nas gavetas, né? A escola ela pode falar: não, eu quero ser operador, eu quero ser o controlador desses dados. Eu quero ser eu a pessoa que vai decidir quais dados vão ser coletados e para que eles vão ser utilizados. E aí a escola tem um maior poder. De, enfim, de tirar esses dados da, é, de possibilidades de uso para exploração comercial, por exemplo, enfim, de tomar aí uma série de medidas de precaução. Então, é, enfim, em linhas gerais é isso, eu queria só então indicar esse material que eu comentei com vocês no começo, é a Escola no Mundo Digital, ele foi escrito no ano passado pelo Instituto Alana Educa Digital Intervozes, é um material bem legal, a linguagem é bem acessível, tá? É, e ele está disponível na internet, e dá para baixar em PDF também. Se vocês acessarem www.dadosestudantes.org.br, vocês é, conseguem acessar. A maior parte do que eu falei está lá também. É, e, enfim, é isso. Muito obrigada, pessoal. Fico aqui disponível para ouvir vocês e para responder perguntas. Excelente, Marina, tenho certeza que mobilizou bastante aí o pessoal, especialmente pelo que a gente já viu aqui de comentários, né, colocados tanto aqui dentro da sala quanto lá no, no espaço do YouTube também. É, eu não sei se Débora, e, que também está acompanhando lá no YouTube já, quer trazer, mas eu já vou me, me alvoraçar aqui para comentar com você aqui algumas questões que apareceram, especialmente vou começar por uma da Thaís, que me interessa bastante se a fazer alguma outra intervenção antes, mas... Eu queria muito falar sobre o que disse a Thaís, porque me interessa especificamente também, porque estou compartilhando dessa mesma vivência. Ela comenta um pouco sobre é, como fica a responsabilização quando as secretarias não fazem a adesão dessas plataformas que foram mencionadas aqui e deixam essa responsabilidade por conta das escolas. E aí me foco mais especificamente no... Me interessa, desculpa, mais especificamente no finalzinho da pergunta dela, que é sobre é, o uso do WhatsApp, justamente, nas aulas. Na secretaria em que eu atuo na educação básica, é, a opção foi essa, assim, se criou uma plataforma, um site onde eles estavam colocando alguns conteúdos, isso mais no final da pandemia, mais no final, perdão, do ano de 2020, e o meio de distribuição, a estratégia pensada, foi de fazer a disseminação desse conteúdo através do WhatsApp. E eu estou falando de crianças da educação infantil, então, eu, por exemplo, tive que coletar os dados de telefone, nome de todos os pais e alguns, algumas mães, alguns outros responsáveis, enfim, acho que muita gente teve que lidar com essa realidade, né? E aí, acho que o comentário da Thais tem um pouco dessa, tra, recupera um pouco disso, e aí queria te ouvir, talvez Marina, em relação a isso, e a gente vai trazendo aos poucos a, as outras questões que foram levantadas aqui. Tá ótimo, obrigada Daniel, obrigada Thais. É, então, gente, acho que em primeiro lugar, assim, é, é tudo muito desafiador, né? Então, eu, enfim, não sou professora, não sou gestora escolar, eu não tive que vivenciar na pele essa transição brusca para o ensino remoto, que, de certa forma, teve que tentar lidar com as, com as ferramentas que tinha lá naquele momento, né? Mas, é, uso, sobre o uso do WhatsApp especificamente, é, esse é um, um ponto delicado, assim, ainda que... Ele seja uma ferramenta muito fácil, porque hoje todo mundo, né, quase no Brasil tem WhatsApp. O WhatsApp ele é zero rated, que a gente fala, né? Então a gente não gasta, não tem que gastar o 3G, o 4G para usar o WhatsApp, é, assim como o Facebook. É, o WhatsApp primeiro um ponto, ele é uma plataforma que, pelos seus termos de uso, ele é para maiores de 13 anos. Então teoricamente, é, a gente sabe que isso acontece na prática, né, e a gente sabe que também existe uma falha da empresa em verificar efetivamente a idade das pessoas que estão usando o WhatsApp, mas o WhatsApp é para maiores de 13 anos, então crianças, é, né, a gente entende crianças aí como todas as pessoas entre 0 e 12 anos, e adolescentes com 12 e 13 anos não poderiam estar tá usando o WhatsApp. Só que existe aí todo um debate também sobre quando a gente abre para olhar as políticas de privacidade do WhatsApp, inclusive esse tem sido um grande tópico de discussão nos últimos tempos, é, e, e, e trago até aqui, né? Tem, tem toda uma movimentação muito grande, enfim, da sociedade civil que está chamando a atenção para o tema e falando como essa nova política de privacidade do WhatsApp, ela, ela fere direitos, mas um ponto é, ela em nenhum momento... Fala sobre salvaguardas específicas que ela vai fazer para os dados das crianças que a gente sabe que estão usando a plataforma, nem dos adolescentes. Isso significa que ela está coletando todos esses dados, né? Que ela está coletando quando as pessoas usam o WhatsApp, e aí o WhatsApp é integrado com o Facebook, com o Instagram, né? Porque no final das contas é tudo da mesma empresa, é o mesmo ecossistema. É... e... Para quê? Para fins comerciais, né? para a empresa. Então, para direcionar anúncios específicos, para melhorar os produtos dela. Isso é complicado, porque, como eu disse, naquela equação de que os direitos de crianças e adolescentes eles tinham que prevalecer em relação aos interesses comerciais, isso não está sendo feito. Isso não está refletido nas políticas de privacidade do WhatsApp. Então, assim, do ponto de vista jurídico, é, ainda que na prática sei que seja muito difícil, né? Às vezes essa é uma solução muito, muito fácil da gente é, atender, pensando em otimização mesmo né? Do, do, do, do trabalho e do contato. E também que muitas vezes, né, Daniel, como você falou, não caiba a cada um escolher é, se vai ou não usar o WhatsApp, mas é, é uma plataforma bem complicada. Existe sempre a chance de optar por algumas que são menos intrusivas à privacidade, né, que até ficaram um pouco famosas aí nesse ano, Telegram, Signal, sobretudo, é, mas a gente sabe que elas ainda não estão tão disseminadas, e esse é um ponto sempre muito delicado, né, das nossas discussões, a gente tem numa ponta muito do que a gente sabe que seria o ideal, e na outra ponta o que muitas vezes é o possível fazer, mas enfim, a gente está aqui para debater também e para chamar atenção para para as complicações, né, aqui e tentar, enfim. E eu acredito também, Marina, que depois de um ano e meio, quase de pandemia, né, pensando especificamente nesse contexto agora, né, que foi um contexto emergente, para o qual a gente teve a necessidade de uma demanda, de uma resposta mais rápida. Então, ok, já temos quase um ano e meio, se a gente não der o primeiro passo, em função de plataformas, recursos que realmente atendam melhor as expectativas e os direitos dos nossos estudantes e professores e tal, a gente não vai sair nunca desse lugar e vai estar sempre diante de novas emergências, tendo que responder com esse tipo de recurso. que eu achei super interessante na lógica do que você comentava antes também, que é, ela, ela lembrou aqui que o jogo Pokémon GO é justamente um exemplo, quando ele, uma das fontes de renda do jogo, era justamente atrair os caçadores de Pokémon para determinados comércios. Então, o algoritmo terminava estudando o melhor trajeto para que as pessoas chegassem já cansadas, próximos das redes comerciais, né? das redes de fast food, enfim. Então, ela falava sobre recuperando o contexto do, que você falava da coleta com uma finalidade comercial, né? de formar um perfil de consumo. É... Jaqueline também estava comentando, a Jaqueline Santos comenta que aqui na rede da Bahia, especificamente na cidade onde ela trabalha, Camaçari, Crianças de três anos foram obrigadas a fazer e-mail para poder usar os recursos do Google for Education, da Suite for Education. Então, extremamente é, assustador, né? Como nós estamos chegando a isso. E, enfim, se você quiser comentar esse aspecto de como o Google tem ocupado, você mencionava o dado de que cerca de 60%, né? Ali do, do, do da, das, das observações que vocês fizeram. Mas esse 60% termina sendo muito marcante, porque a entrada deles é muito forte, né? Nossa, que, que loucura isso, né? De, de crianças, enfim, desde os três anos de idade, tendo que fazer e-mail. E, e acho que tem muito forte isso da fidelização também, né? Que, que essas empresas grandes, como o Google, é, elas ganham. Então, essas parcerias gratuitas, não só no final das contas, elas estão... Revertendo dados pessoais para elas, enfim, estão ali fomentando aí, girando a roda do modelo de negócios delas, mas elas também fidelizando as pessoas. Imagina as crianças que desde os, enfim, desde que se alfabetizam, né, desde que estão aprendendo a usar, enfim, computador, internet, tendo acesso a esse tipo, já estão acostumadas com o Gmail, com o Google Meets, com o YouTube, enfim, é uma forma de você manter cada vez mais elas nesse nesse sistema, né, e, e, e, e viciadas, a gente acaba muitas vezes também é, não, não, não tendo espaço, a gente sequer sabe que existem, sequer sabe, nossa, tem o DuckDuckGo, dá para eu pesquisar no DuckDuckGo, em vez de eu pesquisar no Google, é, mas a gente, nossa cabeça já vai automaticamente, né, para o, ah, um Google. Então, acho que essa fidelização, ela também é um ponto muito, muito crítico, né. Sim, sem dúvida. É, tem uma pergunta da Marina que eu acho que conecta com a primeira parte também da pergunta que a Thais tinha feito antes. Ela queria pedir para você recuperar um pouco essa, essa lógica da Lei de proteção de, da, da lei Geral de Proteção de Dados e como ela termina responsabilizando as escolas pelos dados ofertados por essas plataformas a terceiro, se é isso mesmo, e, e também se conecta, me parece, com o que a Thais dizia antes, porque... Na medida em que a gente também está falando das secretarias e essa decisão tem sido tomada muito nesse âmbito, no final das contas, as escolas têm são responsabilizadas, são responsáveis pela escolaridade, apesar de terem a responsabilidade, elas não têm muito poder decisório. Então, se você puder comentar, seria acho que bacana para responder, tanto a Marina quanto a Thaís. Claro. É, então, Marina e Thaís, é, esse é um assunto bem denso, assim, é... E também é difícil de falar assim em termos jurídicos de uma forma mais geral, tá? Vou, vou fazer uma análise aqui mais geral, mas às vezes quando a gente olha caso a caso, enfim, podem ter detalhes que vão, vão mudar é, a situação, tá? Mas isso que eu comentei no final um pouco da diferença entre o controlador e o operador, ela é bem relevante para gente quando a gente pensa nessa perspectiva jurídica, tá? Por quê? Porque o controlador ele é a figura que vai escolher quais dados vão ser coletados é, e, e para que, que esses dados vão ser utilizados. Juridicamente falando, essa pessoa ela vai ter muita responsabilidade, certo? A responsabilidade dela vai ser muito grande porque é ela que decide. Se ela decidir que esse tratamento, de que, que vai coletar dados é, que não precisam ser coletados ou que ela vai coletar dados né, de uma forma invasiva, de uma forma ilegal, a responsabilidade é dela. O operador... Por outro lado, é, ele vai ser a pessoa que, ele vai ser um agente, né, que só vai fazer esse tratamento, então ele vai obedecer às ordens do controlador. O que, que acontece em muitos casos, e esse é um ponto para escolas, enfim, gestores no geral, ficarem muito atentos: as empresas, de, né, essas plataformas digitais, especialmente as grandes, Muitas vezes, elas quando vão assinar termos, assinar convênios, elas dizem que elas vão ser só as operadoras. Então, que a responsabilidade, na verdade, jurídica aí, né, e de decisões seria da escola ou da secretaria. Vai depender de com quem que foi o convênio direto, né? Mas isso a gente pode muito questionar também do ponto de vista jurídico, porque só faz sentido se os termos de uso, né, se a forma como essas empresas coletam dados, se houve a possibilidade de conversar com a escola, com a secretaria. Se foi uma mera adesão, um, ó, é assim que a gente trabalha, se você quiser, se a gente faz essa parceria né? gratuita. Não, Exatamente. Não tá bom, é? Se dá para conversar, né? Se dá para abrir mão e a escola ou a gestão falar, opa, aqui eu não gostei, aqui eu acho que não tem que ser. É, a gente sabe que na prática é muito difícil de ter essa possibilidade de conversa, né? Eu não vou falar que não tem, porque podem ter casos e casos, enfim, eu espero que tenham um casos em que exista a possibilidade de conversa, em que essa conversa tenha existido, mas nesse caso aí, mesmo que a escola, mesmo que a Secretaria de Educação tenha assinado um papel dizendo que na prática ela era a controladora, então ela que ia tomar as decisões, mas se as decisões no final das contas foram todas impostas pela plataforma, aí a gente pode pensar numa inversão de papéis, né? Porque não adianta nada uma coisa estar escrita num contrato se na prática não é essa coisa que acontece. Agora, para essa discussão ser efetiva, aí a gente está pensando em levar tudo isso para o judiciário, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? para instâncias decisórias aí do poder público, o que já é um entrave né? grande. Então, em termos de responsabilidade, assim e aí me digam se eu respondi vocês, tá, se eu respondi a dúvida, é, é, é muito importante as escolas estarem atentas, as escolas e as secretarias públicas, é, né, quando elas estão contratando uma empresa, elas precisam entender aí o que está que envolvido, quais são as responsabilidades, e se toda a responsabilidade não está tentando ser jogada nelas também, é, porque é claro que as escolas não estão em pé de igualdade, né, com essas grandes empresas, mas, é, enfim, também o, o, o poder que uma escola tem, por exemplo, ali também é um pouco maior já do que tem uma pessoa única, né? Um titular, uma mãe, um pai, que aí tem uma condição muito menor de ir atrás de todas as informações. Aproveitando já esse contexto que você comenta, eu vou recuperar uma pergunta da Rubia que eu acho super importante da gente matizar, até se você tem algum dado a respeito disso, porque é, de maneira assim... É, conjectural, né, a gente pode estar tá, tá muito em voga, dizer que a gente tem convicção de alguma coisa, também parece que tem uma convicção de que essas empresas lucraram muito na pandemia, e é isso que a Rubia tenta colocar, se você tem notícia disso, se você tem a, como a gente colocar esse aspecto. Vou até completar, de de Marina. Gratuita ...e de maneira, de como se fosse uma Eu vou completar a pergunta do, que o Daniel traz, porque ela também surgiu no YouTube e ela está relacionada tanto à educação básica quanto ao ensino superior, né? Em relação a, aos lucros mesmo e às mudanças que aconteceram em decorrência da pandemia, né? Uma delas foi que o serviço gratuito ou as ofertas gratuitas de repente deixaram de ser gratuitas e começou a se colocar uma limitação onde se dizia ser ilimitado, por mais que isso não estivesse escrito em nenhum lugar, né? É, então, eu gostaria de ouvir de, vocês, de você qual é o impacto disso para a educação básica, principalmente para a educação pública e também para a universidade, porque agora a gente tem um problemão, né? Com certeza, gente. É, esse é um ponto muito relevante, assim, eu não tenho dados é, de cabeça para passar sobre, né? É, o efetivo ganho, enfim, dessas plataformas, dessas grandes empresas de tecnologia na pandemia, mas, enfim, se a gente olhar aí os próprios ganhos dos bilionários que estão à frente dessas empresas, né? A como... semana foi notícia isso, inclusive, né? Exatamente, enfim, então, enfim, como as desigualdades no geral, né, têm crescido muito e como eles estão nessa ponta da desigualdade, então, são esses bilionários que estão à frente dessas empresas igualmente bilionárias, essas empresas que, muitas vezes, têm mais poder e mais recursos financeiros do que alguns países, né, inclusive, do que muitos países. É, enfim, isso é certamente muito relevante. E isso que você diz também, Débora, né, dessa, dessa pergunta que surgiu no YouTube, é, realmente a gente tem visto, então, as, é, essas grandes empresas que diziam que iam prestar aí nuvem ilimitada para as é, universidades né então eu mesma tinha um monte uma infinidade de, de arquivos aí no meu é, no meu google drive da universidade enfim onde eu estudei é, e aí como é que ficam os estudantes se do dia para a noite essa empresa que prestava um serviço ilimitado gratuito é, não só para os estudantes, né, mas para toda a instituição. Então, a gente tem que pensar aí também nos dados das instituições, que esse é um ponto muito importante, que às vezes é pouco discutido. É, onde ficam as, todas as, todos os dados da, das universidades? Uma universidade é, universidade pública, por exemplo, tem dimensão enorme, tem muitos alunos, tem muitos funcionários, tem uma quantidade enorme de dados que precisa ter, e existe um investimento muito baixo é, nisso, é, o, porque normalmente as grandes empresas se beneficiam, então como que ficam essas pessoas? Ficam na mão do dia para a noite, não tem mais solução gratuita? E hoje, infelizmente, é, como essa, essa oferta gratuita ela fica muito na base da doação, do favor quase, como se a empresa não tivesse tendo uma contrapartida, que né, enfim, como a gente discutiu aqui, ela tem, mas é muito difícil de, de ser efetivamente cobrado, né? Enfim, E só para deixar aqui também uma indicação, eu falei do, do Guia Escola no Mundo Digital, e ele tem um foco na educação básica, mas não sei se todo mundo já conhece, mas recomendo muito o projeto Educação Vigiada também, que aí ele vai trazer todas essas discussões sobre vigilância, sobre proteção de dados, com foco nas universidades. Então, é excelente o projeto, recomendo muito aí. Genial, é uma das indicações que estão colocadas no curso também. É, eu queria só comentar aqui o que disse a Flávia, recuperar esse comentário, eu acho super válido, e lembrar que a gente está caminhando para o final, então se algum dos alunos ou alunas que estão por aqui conosco quiserem abrir o microfone, entrar com o vídeo, fazer uma pergunta diretamente, é o momento, a gente está com um o tempo já se esgotando. Mas a Flávia Fernandes diz o seguinte, ao utilizar o DupeDupGo, eu me dei conta da quantidade de páginas que monitoram os nossos dados. Foi justamente a partir dessa problematização que me, que eu tive esse, essa, esse desejo de buscar Réa e então veio participar da nossa formação. Ela disse que está aprendendo muita coisa e que, na verdade, isso termina se constituindo num mundo a parte. né? Eu acho que é um pouco essa sensação que as pessoas têm. E quando a gente está conversando, especialmente nos espaços formativos como o do curso aqui, a gente termina tendo um pouco dessa impressão. né? Como todos nós terminamos vivendo uma bolha gigante em que tudo parece dado, e as coisas são como são, ou seja, eu quero fazer uma busca, vou usar essa esse recurso, quero pôr meus documentos, armazenar meu conteúdo digital numa pasta, num espaço, só tenho esse serviço. Quero me relacionar com as pessoas, só tenho essa rede social. Enfim, e quando a gente vai ampliando o nosso espectro, é uma, a gente tem meio essa sensação né de que a gente estava vivendo num mundo à parte, ou que existe um mundo à parte, um outro universo. E aí tem um papel da escola, né que acho que é muito importante, é, Marina, Justamente nessa possibilidade. A gente não precisa deixar as nossas crianças, os nossos estudantes, só terem contato isso quando adultos, num curso de formação esporádico. Talvez a escola tenha essa responsabilidade, seja esse espaço, né? Para esse contato com o tal mundo à parte. Com certeza, Daniel, com certeza. E, enfim, é, é, eu sou muito fã, enfim, de iniciativas como essa, acho que elas são essenciais, porque realmente hoje tá tudo muito dado, né? Você vai mandar uma mensagem para alguém, vai ser no WhatsApp. Você vai abrir um e-mail, vai ser no Gmail. Você vai fazer uma busca, vai ser no Google. É, tá tudo muito dado mesmo. E quando a gente começa a, a descobrir que existem muitas opções além disso, opções boas, opções respeitosas, enfim, sobretudo, é, abre um novo mundo aí, né? E as opções existem, apesar do, do fomento ser baixo, apesar da briga ser muito dura, né, com esses gigantes, enfim, mas essas opções existem, e é com certeza muito importante essa discussão nas escolas, são, essas são as primeiras gerações, né, de crianças e de adolescentes que estão é, já nascendo nesse mundo totalmente digitalizado, em que tudo é dado, é, a... a, a... O bebê, ainda na, na barriga da mãe, já, já, já tem uma imagem de computador, às vezes, que pode virar dado. É uma loucura, né? Então... Deixa eu só ela... compartilhar uma, uma... Disso que você acabou de dizer, me, me deu um start, assim. A minha sobrinha agora tem dois anos, mas lembro que quando ela tava na barriga ainda, a gente tinha uma playlist no Spotify dela. Imagina o que é isso? Um bebê que não tem forma ainda, <risos> já tem uma playlist com o nome dela, entendeu? Pensada numa, numa plataforma de escutar música, assim. É uma coisa muito doida e que você falava, né, a imagem lá da ultrassom sendo compartilhada como imagem, enfim, a gente está de fato num mundo em que isso não é uma questão à parte, isso é uma é, questão própria é. do momento, concordo totalmente com você, Marina. É um deslumbramento, né, do momento com as redes, tem tudo isso, acho que são tantos assuntos que a gente poderia falar sobre esse tema que, que desdobram além dessa questão da proteção de dados, né? Mas é, eu acho muito, muito legal tudo isso que está rolando no curso, que está todo mundo questionando, perguntando, refletindo, como a Maria trouxe, as dificuldades são muitas ainda, porque a rede que impõe, né, a rede que faz o acordo, aí nós temos que usar como professores da rede, mas vejam vocês, vocês aqui estão dentro de uma formação que é muito nova, é uma formação, vou dizer assim, inédita de educadores e gestores para a gente entrar fundo nesses temas. Nós já, nós vamos sair desse curso, vocês que estão aqui na segunda turma, a turma 1 já, já pegou isso, a turma 2, a gente está criando essa rede de líderes justamente para a gente começar a disseminar essa reflexão crítica. Porque nós temos uma tradição, infelizmente, aqui no Brasil e na América Latina, de ter pouco olhar crítico para o uso da tecnologia na educação. A gente se deslumbra muito, se deslumbra com as ferramentas, se deslumbra com as empresas que vão dando coisas para nos conquistar. É tão óbvio, né, gente? Elas nos conquistam. Aí depois elas tiram. Você já fidelizou, já está lá, não sabe mais usar nada. Só Certa acha que tem aquilo. Exato, exato. Tem um, um pesquisador, que é o Sérgio Amadeu, que ele fala disso. Que é uma tática mesmo. Nos conquista, a gente está lá, acha que só tem isso. E quando nos tira, e aí? O que a gente faz? É essa, essa postura que a gente precisa não ter. A gente precisa saber que tem alternativa sim, e a internet, enquanto ela for livre, enquanto ela for um protocolo, a web for esse protocolo aberto, que a gente espera que ela continue sendo, desde a sua origem, a gente não pode achar que a internet são as plataformas, a gente precisa fomentar cada vez mais a criatividade, a produção, dentro das nossas possibilidades, claro, aos poucos, a gente não vai mudar tudo, de repente, porque essa discussão que a gente está tendo aqui, uma hora ela vai ser geral, ela está começando aos poucos. Alguém falou aqui que tinha resistência, que tentou levar, quem foi que falou que tem? A Maria de Fátima. Mas Maria de Fátima, na próxima você leva novamente, vai aos poucos, não desista, gente. A gente tem que ser resiliente e aos poucos ir falando dessa temática. Porque as pessoas acabam indo pelo utilitarismo só, né? Ah, é bom, é o mais fácil, mas nem sempre é a melhor escolha. Gente, agradeço muito, muito, muito Marina, obrigada demais por você estar aqui estrelando no nosso no nosso curso. Vou deixar você dar as suas palavras finais aí, Priscila, muito obrigada é, pelo convite. Obrigada a todo mundo. É, eu não consegui acompanhar todo, todo, todas as intervenções aqui no chat, mas fico feliz que o pessoal tenha aí falado bastante, que tenha comentado o debate. É, obrigada, Daniel e Débora também. Enfim, e parabéns aí pelo, é, pelo trabalho de verdade. Acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo, essa disponibilidade para discutir todos esses temas, que são muito importantes. Desejo muito sucesso para todo mundo nesse trabalho de formiguinha, que é difícil, mas que é muito importante, e contem comigo. Obrigada, gente, obrigada, Marina. Falamos lá no curso, obrigada a todos e todas que acompanharam e ao vivo a nossa transmissão no YouTube. A gente encerra hoje a nossa transmissão com convidados e convidadas. A partir de agora, a gente vai caminhar para o final, para os finalmentes do curso. Então, o próximo encontro vai ser um encontro fechado com o grupo, porque a gente vai trabalhar com eles a facilitação do jogo da política de educação aberta. É isso, gente. Até o próximo encontro, então. Mas Até o próximo.